Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês que acompanham esse canal. Olha que maravilha, isso aqui é o meu pequeno espaço e eu queria mostrar para você aqui um fato interessante. A gente conseguiu fazer aqui uma plantação de milho, foi uns 4, 5 pés em vaso. E eu quero mostrar para vocês o resultado. Aqui ó é o meu pequeno espaço, aqui é o terreno do meu sogro e a gente... Conseguiu ali, ali é 5 metros por 12. Fizemos ali o galinheiro e fizemos a, a nossa cozinha. E aqui no meio ficou 5 por 6 metros. Temos aqui uma mastruz, né? Conhecida também como Eva Santa Maria. Nesse carrinho de mão aqui, ó. Uma maravilha, ó. Aqui é um carrinho de mão que a gente plantou aqui essas plantinhas. Aqui tem as plantinhas da minha esposa. Aqui temos um pé de couve ali. Temos aqui uma rosa aqui da minha esposa aqui também, ó maravilha, tem umas uma cebolinha e aqui, gente, um certo dia, estava eu e meu sobrinho de três anos, e eu fui incentivar ele para fazer a plantação, a gente pegou aqui uns caroços de milho das galinhas, aqui eu já abri para mostrar para vocês, aqui eu vou colher, já secou, gente, o milho tá. eu queria fazer um assado, que é muito gostoso quando você pega um milho natural, porém, eu viajei, ele secou, minha esposa não, não tirou, ficou me esperando, e secou aqui, ó, Aqui, ó, a gente pegou uns vasos, ó. Olha aqueles vasinhos ali, ó. O pé de milho dentro do vasinho. Foi o meu sobrinho que plantou. Lógico, a, as, as raízes, ela ultrapassou o vasinho e foi lá para o chão, né? E aqui, gente, olha só que bacana aqui, ó. Aqui nós temos um, um, um vaso aqui também, ó. Plantamos aqui um pé de milho. Ali, ó. Olha o tamanho dessa espiga de milho aqui, ó. Essa espiga de milho aqui, ela dá mais de 20 centímetros. Muito bacana mesmo, ó. Olha só, se você medir aqui, ó. A minha mão aqui, ela mede aqui uns 20 centímetros. Então é isso aí, ó. E você vê que deu uma espigona grande, encheu legal. Isso aqui, gente, tem dado um assado legal. O problema que eu não tava aqui e o milho secou. Mas o que eu quero mostrar para vocês, gente, que num pequeno espaço vocês podem aí, aí, como é que diz, aproveitar, né? Aqui nós temos para cá, ó. Aqui, a gente como eu falei, a gente abriu. Aqui nós temos mais umas aqui, ó. Aqui tem uma pequenininha aqui, ó, no vaso lá, pequenininha, que deu, olha só essa aqui, ó, essa aqui é a do vaso lá, ó, do, va do vasinho aqui, ó, ali, ó, o vasinho ali, ó, ela sobe aqui e vem aqui. Ali nós temos aqui, ó, mais umas aqui, vou passar aqui, olha só aqui, ó, aqui brotou três espigas, só que foi pequenininha, três espigas, aqui temos mais uma, aqui nós temos um pedinho de, de limão, é um espacinho pequeno. Olha, mas muito legal mesmo. Vou fazer aqui um vídeo que eu quero mostrar para o pessoal isso aqui, gente. Olha que maravilha. Que show de bola. Isso aqui é muito gratificante. A gente está aí na expectativa que Deus nos abençoe com um pequeno sítio. Quero um sítio pequeno, não quero muito grande não, porque dá muito trabalho, muito grande. Mas uns 5 mil metros quadrados para a gente plantar uns pés de milho. Fica muito bacana é muito maravilha mesmo, aqui você vem aqui ó, é só colher aqui ó isso aqui eu fiz muito quando garoto maravilha aqui ó show de bola aí ó olha só, que, olha que legal isso aqui gente vou até tirar aqui uma foto aqui olha que maravilha, isso, isso aqui tem uma foto bem, bem, bem legal aqui quem sabe eu ponho na capa do vídeo, talvez não olha, olha só isso aqui ó, que maravilha aqui ó, uma foto aqui isso é show de bola gente uma maravilha, então aqui colheu aqui Aqui temos mais umas e é isso aí minha gente. Um forte abraço. O que é que eu quero mostrar para vocês com esse vídeo é que num pequeno espaço você pode conseguir fazer uma plantação com boas flores para sua esposa. Aí até numa varanda de apartamento você pode plantar um pé de milho desse. É pode. Você vê que aqui eu plantei num vasinho e deu isso aqui ó. Maravilha. Então show de bola. Deixa eu virar aqui olha olha que maravilha. Então é isso aí minha gente. Um abração. Deixe seu like, se inscreva no canal, o canal ultrapassou os 22 mil inscritos. Agradeço aquelas pessoas que vieram do canal Zé Maria Lima e nos ajudaram aqui. É isso aí, estamos aí. Um abração, fui, tchau. Deixe seu like e vamos que vamos.